Direitinho, forma de dirigir a igreja. Quando nós estamos dirigindo a igreja, do lado da igreja tinha um centro de umbanda. E quem me conhece aqui na cidade de Campinas, interior, sabe muito bem que eu não estou aqui inventando, é o que alguém viu. Do lado da igreja, um centro de umbanda, de candomblé. E eu não sei o que é que tem rico que gosta de macumba. Já percebeu? É jogador, é jornalista, é deputado, é vereador, é prefeito. Quando não é crente, é macumbeiro. Fica um monte de carrão zero na frente do centro de macumba. E eu sempre fui barulhento na noite de domingo para pregar Arrastava o pé de abalar a rua Deus abençoou a congregação Ela tinha apenas 70 membros Em um ano e seis meses, ela passou a 370 membros Mas a Ruth sempre teve um problema espiritual Gostar de cantar lavando roupa Nós era bem humildezinho, bem pobre, necessitado Morava no fundo da igreja, não tinha nada era um problema terrível o meu salário era 70 reais para alimentar eu, ela e minha filha uma crise financeira fora do comum um dia ela tá cantando do lado da igreja macumbeira, ficava coberta assim o telhado da casa, mais um vazio ela juntou a macumbeira mais ou menos 5 ovoportos e começou a jogar aonde minha esposa cantava aí eu cheguei da sede encontrei ela chorando, chorou disse, ai preto, não aguento mais olha como eu tô fedido a macumbeira jogou o podre de mim, olha só minha roupa, que negócio é de igreja, vai trabalhar homem, eu dizia não minha filha, Deus me chamou para cuidar do rebanho mais grande, era a prova, aleluia, um belo dia eu estou pregando, ela entrou dentro da igreja e disse, ô negrinho, você é um atrapalhador do meu trabalho, você sabia que sexta-feira à noite, nesse culto que você tem, os meus guias não desceram aqui no meu terreno, está ouvindo? Olha, eu quero fazer um desafio. Escute para você da glória depois. Eu quero fazer um desafio com você. Pretinho, negrinho, e tudo que tinha anima ela foi me chamando. Disse, olha, você anda dizendo que vai comprar minha casa e a casa do lado para aumentar a igreja. Vamos fazer o seguinte, se você conseguir comprar, eu morro. Agora eu vou fazer um trabalho. Se daqui a 30 dias você não morrer, não precisa comprar. Eu vou dar a minha casa para a igreja, tá bom? está marcado, quando é uma manhã, está eu e ela na frente da igreja, eu e ela na frente da igreja, a macumbeira saiu, pegou uma máquina de foto, olhou para mim, para ela e para a menina, e disse, estou tirando a foto de vocês três, vou sepultar a vossa foto no cemitério sete palmas. Que me envenenou, eu disse a senhora matumbeira velha nojenta, sem vergonha, pode colocar minha foto, sete palmos, sete metros, setenta metros, sete mil metros. Se a senhora quiser, eu posso até pedir para diabo mandar um fax, que até lá já tem minha foto, não tem problema. Feitiçaria não pega em crente, macumbaria não pega em crente, condenação não pega em crente, pega não, pega não, pega não, não, não, não, não. não! Não pega em crente tirou minha foto bonitinha pastor Carvalho tirou a foto naquela época minha esposa ela não tinha esse cabelo bonito assim o cabelo dela era mais larguinho sabe assim aí deus abençoou e deu para alisar alisou daqui alisou dali tal e melhorou né o negócio não era fácil e aí tirou foto quando é dois dias depois tá eu assim na frente da casa da igreja aí acontece uma briga do lado do centro de macumba, e dentro da casa, quem está brigando, quando nós escuta é o marido da macumbeira com ela, aquele trupé, trupé, e o filho apartando, e ela gritando, ai meu Deus, ai não me bate, ai, ai, ai, ai, a porta abriu, na frente da igreja, tinha um terminal, de, da frente da igreja da casa, ela sabe, tinha um terminal de ônibus, e passavam ônibus a cada cinco minutos, ela veio correndo, se defendendo do marido, bateu o calcanhar no degrau, do terraço de fora, caiu na rua. Quando ela caiu na rua, o um ônibus veio, apertou o freio, mas não deu tempo. Só escutei o um grito: Ai! Ah! E fez assim: Ó. Ah! Eu assustei-me porque eu vi ela cair e o ônibus passar por cima das pernas. Quando o ônibus saiu, eu vi sangue, ela toda roxa gritando, juntando gente. Quando eu corri, deu tempo eu olhar no rosto dela, e ela caída de olho aberto, porque Deus faz assim, ela olhou e disse, ai, tinha que ser logo você para me socorrer? Tinha? Tem sim, tem sim, tem sim juntei ela no colo, peguei o opala da igreja, coloquei ela dentro do opala da igreja, fui até o hospital, deixei ela o filho no hospital, levantei a igreja em oração por ela, e disse à noite, Deus feriu, mas vamos orar para não morrer, porque se não morrer ela vai dar a casa, quando foi na terça-feira, o filho dela chegou na igreja na hora que eu estava ensinando, e disse, pastor, eu preciso falar com o senhor Eu disse, mas eu estou ensinando Ele disse, mas eu tenho que falar Eu disse, fale Eu disse, minha mãe pediu para avisar o senhor Que ore por ela Porque ela de manhã Amanhã pela manhã Os médicos vão amputar a perna dela Mas ela disse que se não amputar Ela vai para a igreja Eu disse, por quê? Porque quando foi agora de madrugada Ela disse que entrou um vento pelo quarto Fechou uma janela o vento se transformou num homem de branco. Colocou o dedo no nariz dela e disse, não mexe com a igreja. Nem toca no meu servo. Não mexe com a igreja. Nem toca no meu servo. Não mexe com a igreja. Nem toca no meu servo. Oh meu Deus. Oh meu Deus. A la fé cantou-ya. Tudo do da feia, raia. Aleluia. Não mexe. Aí ela disse para o filho que o homem de branco falou. A partir do dia que tu desafiou ele a minha igreja, ele orou, e agora a tua perna está dependendo da oração dele. Se ele orar para eu deixar apodrecer, eu deixo. Agora se ele orar para não apodrecer, aí eu não deixo. Aí ela contou que aquele homem de branco saiu, ela começou a tremer. Quando o homem de branco saiu, entrou dois guias do centro de macumba dela. Dê um abraço nela e disse, olha, é tempo de despedir de você, porque nem matar te dá mais, porque tu já está dominada por alguém. E ela disse, o que é que vocês Não vou me curar? Não vão sarar minha perna? Os guias disseram para ela, olha, é melhor tu procurar o ramo. porque o que entrou aqui, manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no inferno e já ouviu. Meu Deus, é meu, Deus é meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior, meu Deus é maior. Eu vou deixar você adorar, orava da candá, tá da da sentindo, tá sentindo, tá sentindo, tá recebendo, recebendo, recebendo. Ei, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A perna dela não foi a pastor Gilberto, viajei para a cidade de redenção Três Maria para pegar no Belém do Pará quando eu volto de viagem era domingo à tarde aí eu vou entrando na frente da igreja porque já era 7h40 quando eu vou entrando tem uma cadeira de roda uma mulher com uma faixa e gesso na perna eu não percebi que era ela quando eu fui entrando ela puxou meu paletó e disse assim, pastorzinho, pastorzinho como é que o eu passo, não me cumprimenta olhei para ela e disse, é tu, ela disse, ô oh, pastor eu agora sou crente. O Senhor deixa eu entrar na igreja e dizer que o teu Jesus é maior, pastor. O Senhor deixa, pastor. O Senhor deixa, pastor. O Senhor deixa, pastor. Oh. Pega, na pega na mão do irmão, pega na mão do irmão, pega na mão do irmão, pega na mão do irmão. Levante a mãos unida para o céu. Levante a mão unida para o céu. Toda a ferramenta preparada contra ti, pastor Leão, não prosperará, pastor de Alba. Prosperará. Pastor Paulo Marcelo, não prosperará. Pastor Marco, não prosperará. Pastor Gilvão, não prosperará. Não!